Hoje eu irei contar para vocês como que eu manipulei o mercado da Steam e, consequentemente, ganhei muito dinheiro. E eu fiz isso enganando vocês. Isso foi em 2020. Eu postei aqui no canal um vídeo falando para vocês comprarem um adesivo com a promessa que esse adesivo iria valorizar. Ou seja, eu dei uma dica de investimento. Porém, antes disso, eu já havia comprado vários desses adesivos por 25 reais. Com o meu vídeo, o preço do adesivo subiu para 60 E aí, eu vendi todos eles e eu lucrei muito. Muito rapaziada, pelo menos é o que dizem por aí, fazem quase três anos e praticamente todos os dias eu ainda recebo esse tipo de comentário sobre o dia que supostamente eu manipulei o mercado ao meu favor, porém essa parada agora ficou um pouco mais séria porque supostamente documentaram essa denúncia, enviaram para a Valve e pelo que parece eu posso ser banido. Tem um ligue rapidinho nesse e-mail que eu acabei de receber do Martiliano Domingues. Denúncia enviada para a Valve. Você manipulou o mercado. Olá, Rian. Escreva este e-mail para que você saiba que estou ciente das suas práticas ilícitas de manipulação de mercado. E, por isso, já fiz uma denúncia contra você para a Valve. Não adianta tentar apagar as provas, pois eu as tenho guardadas. E apresentarei tudo o que for necessário para que você seja punido. Esse e-mail aqui tem mais algumas linhas e... as provas. Eu só peço uma coisa. Na real, eu imploro, tanto para você que gosta de mim, tanto para quem me odeia. Assista o vídeo até o final. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manipulador 1337. É isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pelo menos é isso que eu escuto há quase 3 anos, desde que eu postei esse vídeo aqui. ó. Esse adesivo parou de dropar e irá valorizar muito. Corram para lucrar. O vídeo foi postado no dia 2 de abril de 2020 e eu vou resumir aqui esse vídeo para vocês. Óbvio, depois vocês podem ir checar para ver se o que eu vou resumir aqui realmente foi o que eu disse na época. Mas fiquem tranquilos que eu não vou mentir até porque eu tenho o um porquê. Rapaziada, antes, rapidinho, quero agradecer do fundo do meu coração, pelas centenas de pessoas que utilizaram o cupom DOG lá no Kidrop, meu parceiro do canal. Prometi que seria insano e já vou começar fazendo uma insanidade. 650 pessoas já preenchendo o formulário. Vou pegar uma pessoa aqui, uma pessoa só, hoje. Desse mesmo formulário eu vou pegar outras, tá? Tá então, na descrição. Eu vou sortear uma pessoa e essa pessoa já vai ter uma surpresa. 308. Eu pane, vamos ver a print aqui, depositou com o dog, é só pegar o perfil dele e mandar pra estafa do site pra confirmar se ele realmente depositou, e se ele não preencheu o formulário várias vezes né, porque é importante lembrar que é um formulário preenchido por depósito, então não vai preencher o formulário 10 vezes, sempre que você fez um depósito, porque não vai receber cara, não vai receber, ó esse money realmente depositou, muito obrigado pelo apoio irmão, e você já vai começar recebendo aqui, só uma paineta de slaughter, só, só isso uma drop Depostou qualquer quantia, cara Depostou os 5 reais, que seja Usou, cupom, preenche o formulário Mano, eu, eu, eu falei pra vocês Que é a parada essa insana E todo mês assim, é sempre o mesmo formulário O que vai ter de inscrito E ganhando faca não tá inscrito, né Bem, resumindo Na época eu disse que esse adesivo aqui ó, O adesivo Tea fragmentada brilhante Iria valorizar e valorizar muito Isso porque era o adesivo mais raro Da operação Tea fragmentada Tinha sido a primeira operação Que tinha um adesivo para representá-la E na época, quando eu postei o vídeo Faltavam poucos dias para a operação acabar Então, ele nunca mais seria dropado Nunca mais Adesivo bonito, consequentemente com demanda alta e que jamais seria dropado novamente, pra mim, pô... Não tinha como não valorizar, né? Mas... Deu ruim. Seu burro! Burro! Não só não valorizou, como flopou totalmente. O adesivo despencou de valor. Não vamos assistir o vídeo inteiro. Vamos assistir aqui só a parte que eu compro vários desses adesivos na época. para vocês verem né, quanto que tava custando. Depois eu vou mostrar quanto que tá custando hoje. Eu vou mostrar também o preço que esse adesivo foi após o meu vídeo. Porque eu gerei uma demanda altíssima. O preço subiu muito. Aí a gente desenrola a história. E todo dia a quantidade desses itens diminui consideravelmente. Cara... Em um ano, o preço já vai, talvez, multiplicar por 10. Em dois anos, assim, não tem como dizer exatamente quanto vai valorizar. Mas que irá valorizar, e muito, é uma certeza. <risos> Eu disse que o número de adesivos iria diminuir Porque esse adesivo não dropava em cápsula Então não tinha nem como guardar as cápsulas Logo, as pessoas começariam a colar os adesivos em armas E aí, ia diminuir E nisso, eu realmente estava certo Isso já vai, talvez, multiplicar por 10 Em dois anos, assim, não tem como dizer exatamente quanto vai valorizar Mas que irá valorizar, e muito, é uma certeza Meu Deus, por que eu falei isso? Com 970 reais no Steam Esse adesivo, no momento, tá custando 24 reais Temos aqui mil 185 em oferta. Muito mais do mundo, óbvio. Tem gente que não anunciou ainda. E, mano, eu vou comprar adesivo para um caramba. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver quantos eu consigo comprar. Será que eu consigo comprar 100? Não, 100 não. 30 dá. Eu vou comprar 30, mano. Isso que eu já tenho alguns. Estão chegando já aqui no meu inventário. E, mano, eu vou aproveitar enquanto eles vão chegando e vou comprar uma unidade de armazenamento. É 10 reais. Por quê? Eu irei guardar os meus adesivos aqui para não sujar o inventário. Como que eu uso isso aqui? Você compra 10 conto. clica aqui em começar a usar a unidade. Coloca um nome, nome que eu vou colocar, mano. Vou colocar Stonk Zoom, porque... Nossa Senhora. Muitos stonks. Primeiro item que eu tô pegando em massa pra valorizar. Depois eu faço uma outra caixa dessa chamada stonks 2 com outro tipo de eu item. Nunca que fiz. Eu vou aqui. Em e choque. rapaziada, tenho certeza que quando eu postar esse vídeo, muitas pessoas vão comentar que eu tô fazendo isso pra subir o preço, depois vender tudo. Eu prometo que, obviamente, quando eu postar o vídeo, o preço vai subir bastante porque muitas pessoas eu não sabia, vão comprar. Eu mas que eu mas que para. não irei vender pra lucrar com o meu vídeo, não. Eu vou segurar isso, mano, por pelo menos aí um ano... Será que eu não fiz isso? Ou oh, será que não? Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos continuar aqui primeiro. Que um ano eu vou passar um vídeo no canal mostrando quanto eu lucrei com esses adesivos. Vocês vão ter que pagar pra ver. <susos> fora, é óbvio, é uma análise, não dropa mais, não tem como, não tem cápsula desse adesivo, adesivo de operação, com outra operação, pode chegar outro adesivo, desse daqui, nunca mais, ou você compra irmão, ou você compra, enfim, eu vou terminar aqui de comprar, ou somar quantos adesivos quanto que eu tenho, em reais somando todos os adesivos, pra com o tempo a gente checando como que tá indo a nossa valorização mano, então, fechando, olha quanto adesivo, é um adesivo bonito, bonito tô até pensando em realizar muito alguns pente. craft shows, mas, deixaria as pessoas fazerem isso por mim, né, vai ter muito cara aí pelo mundo fazendo isso, tá ligado? Então, ó, eu paguei R$25,00 em cada adesivo. Em média, né? R$24,40. Vamos colocar uma média aí de R$25,00 por adesivo. Isso em abril de 2020. Eu não vi quantos adesivos eu comprei. 8 vezes 5, 40, mais 1. 48. Então temos 48. Comprei 48 adesivos de 25 reais. Cada. Rapaziada, como vocês viram no total, foram realmente 48 adesivos. Uma análise rapidinha, que é um raciocínio lógico e básico, mas que alguns às vezes não fazem, é o seguinte: vamos lá, eu tenho 48 adesivos. Se daqui a uma semana cada adesivo valorizar 10 reais, eu já tenho um lucro de 480 reais. Se em seis meses cada adesivo valorizar, vamos supor, 50 reais, eu tenho um lucro de 2.400. Gente que vergonha, não vou nem internet de ver o vídeo, mas vejam bem, 48 vezes 25, né, 48 adesivos por 25 reais cada, 1.200 reais, né, que eu gastei se pegarmos aqui esse adesivo na Steam e analisarmos o gráfico de valores por inteiro, a gente pode notar que aí pela data onde eu postei o vídeo muitos, muitos começaram a ser vendidos, conforme o vídeo foi viralizando, o preço, mano, subiu mais ainda e chegou a bater 63 reais e 62 centavos, alguns meses depois e segundo o e-mail do Martiliano Domingues, ele disse o seguinte Não é novidade que você é manipulador de mercado experiente É verdade Seu mais recente vídeo falando sobre a manipulação da Altstorm me chamou a atenção E fez com que eu me lembrasse da manipulação que você fez em 2020 com o adesivo TEA fragmentada E aí ele mandou o link do vídeo, né? Do vídeo que a gente acabou de assistir aqui um pedaço Naquela ocasião você comprou uma quantidade considerável de adesivos Enganou outras pessoas a fazerem o mesmo E depois os vendeu por três vezes o preço que havia pago inicialmente E isso é uma clara manipulação de mercado e uma violação da política da Valve Não vou ficar de braços cruzados Diante das suas atividades ilícitas Este é o meu último aviso Para que você pare de manipular o mercado da Steam E se eu receber qualquer informação De que você está envolvido em alguma prática semelhante Tomarei medidas mais drásticas Incluindo a apresentação de provas Que possam levar a uma investigação oficial Não subestime a gravidade da situação Não estou brincando Eu tenho evidências suficientes Para provar suas atividades ilegais E não hesitarei em usar elas Usá-las, fica mais bonito, cara Tu é analfabeto? para que você seja responsabilizada pelos seus atos. Por isso, fique esperto e pare de praticar essa manipulação de mercado. É importante lembrar que a Vault tem tolerância zero para esse tipo de comportamento e não irá tomar medidas sérias para garantir que os... Não, irá... É, irá, né? Irá tomar medidas sérias para garantir que os seus usuários não sejam prejudicados. É que ele põe é, o link do vídeo e a print da manipulação. Então, segundo o Martiliano Domingues... Vamos fazer um cálculo aqui, tá? Eu comprei... 48 adesivos por 25 reais Gastei 1.200 reais Depois eu, né, supostamente, vendi esses 48 adesivos por 3 vezes o valor né? Vamos colocar aqui 60 reais 63, vamos colocar 63 Aí eu ganhei 3.024, tá certo? Só isso vezes 48 vezes 63, 3.024 Ou seja, segundo ele, eu fiz tudo isso para ganhar 2.000 reais Sendo que no vídeo eu prometi para vocês que eu guardaria esses adesivos comigo Por pelo menos um ano, no mínimo um ano Naquela época Eles estão aqui E sabe quanto que tá custando um desses? R$7,47 Mas eles continuam comigo O ponto é Me chame de burro mau investidor Me critiquem pela minha péssima análise Pelo meu péssimo investimento Isso ok Você tem razão Mal caracterismo não Até porque Tem gente que vai entender isso como um Falta de mudar Soberba mas eu vou ser bem sincero, fazer uma manipulação de mercado, enganar pessoas e correr o risco de queimar a minha imagem e ferrar com toda a minha carreira por dois mil reais em três meses, né, de abril a julho, cara, não, não dá. E não é só esse cara com esse meu que diz isso, hoje em dia eu escuto muito menos, afinal, fazem quase três anos, mas sempre veio alguém pra falar. Sempre vi alguém pra lembrar desse episódio. Eu postei há dois dias um vídeo falando sobre a manipulação de uma AUG. Ele sim foi manipulação, caso claro. Eu recebi um comentário aqui, ó, do Gabriel Araújo. Engraçado que quando foi você que comprou vários adesivos da Operação Teia Fragmentada, ficou postando um monte de vídeo dizendo que era um investimento, e agora quer falar do cara? Para, né? Um monte de vídeo. Eu não postei, eu postei um vídeo. Um vídeo falando sobre. Me dei mal. Como várias pessoas. Ah, ele... Por minha, óbvio. Eu fui burro, mas eu não tava enganando ninguém. Eu tava falando algo que eu realmente acreditava. Não é à toa que eu fiz o que tava falando. E outra, quantos de vocês lembravam dessa história? Quantos de vocês não me conheceram depois disso? Eu poderia ficar na minha. Eu poderia ficar quieto. Ninguém ia é trazer isso à tona. Eu estou trazendo isso à tona. para primeiro, um, pedir desculpa. Pela burrice, mais uma vez. Pela cal errada. Eu dei uma cal torta. Acontece, empresa de investimento dá cal torta todos os dias, mas foi uma cal, seguiu quem quer. Eu não fiz manipulação, eu não ganhei nada com isso. Na verdade, ganhei sim. Vamos ver aqui quanto que eu ganhei. Ó, o analítico aqui do vídeo: 63 centos. Como vocês podem ver, nessa aba de stonks aqui, eu também tenho vários adesivos do FNX do último Major. Que eu comprei, eu acho que eu nem fiz vídeo falando sobre, né? Fiz investimento quietinho na minha. Porque eu imaginava que o FNX iria se aposentar e eu comprei esses adesivos. Eu nem sei se valorizou ou não, cara. Eu não lembro nem por quanto que eu comprei, para ser sincero. Ah, cachorro, mas os adesivos que você tem aqui não são 48, são menos. É possível. Um, dois. Aí é 8, 10, 18, 24, 32, 37. Realmente, tem menos, mas não é porque eu vendi. Provavelmente eu tirei e dei pra inscrito, dei pra amigo, <risos> fiz craft não sei, não lembro também. Ah, esses adesivos você comprou agora só pra fazer esse vídeo. Na real, você comprou agora. Os da época você já vendeu faz tempo. Não, porque se eu comprei agora, eu vou retirá-los aqui da minha unidade de armazenamento e vocês notarão que eles não irão ali pra cima como novos itens, eles vão ficar lá embaixo, porque eles são antigos, talvez os itens mais antigos aqui do meu inventário, ó, tem um leak, eu venho aqui e mudo pra mais novos, olha onde eles estarão Lá embaixo, realmente. Os itens mais antigos do meu inventário são da época. Realmente, foi que Peço mil desculpas a cada um, mesmo que por decisão própria, comprou né, um ou mais adesivos na época. Mas assim, dei mole. Foi mal. Não foi para enganar ninguém. Muito menos, muito menos para me favorecer de alguma maneira. Não, isso não. É isso, mano. Se tem algum amigo seu que ainda acha que eu fiz isso na maldade, manda esse vídeo para ele. É importante para mim. Eu agradeço aí a minha confiança geral. Eu sei que esse tipo de vídeo eu jamais precisaria trazer aqui do canal. Mas é importante, é bom, fortalece laço, confiança. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no a que com 337 Fá.